Lança uma cantada ao som dessa música. Lançar uma cantada? Nossa, não esperava isso, né? Rapaz, não sei dar uma cantada, não, mano. Se eu fosse querer um compromisso, alguma coisa com a pessoa, só ia chegar assim, ó, mano. Mas eu só vi a cabecinha. Mano, tô sup, galera. E aí? Deixa eu só ver se o cara ali é main jungle mesmo. É, o guerreirinho ali é main jungle. Tá suave. Putz, mano. Sup, first. Pique galera Vou de Nautos, galera Flashzão por Prime Será que nós lançamos o Flashzão por Prime? Galera, o Guerreiro ainda tá no chat O Varus que tá contra tá no chat Eu vou falar que eu não vou flashar por Prime não Mas quando começar o flash, beleza? O galera, não vai dar para lançar esse Flash não Nós tá tryhard, beleza? Eu tô em busca aqui dos 1200 PDL hoje Tamo contra o Guerreiro aí que tá no chat Mas acho que eu não vou flashar não, beleza? Mas assim, quem quiser vir deslizando fica à vontade Ó, o flashzinho aí, galera. Tá apago no melhor manuseio, beleza? Foi o flashzinho parado ali, pros caras do meu time não perceber, ó. Ih, percebeu. E valeu, João. Pá, sequela. Obrigadão, João. Ai! Obrigadão pelo primezado aí também, João. Só boa, papai. Só boa. Olha esses caras, mano. Tava todo mundo ali, mano. Meu amigo. Pegada. É que os caras sabem que é Nautilus, né, mano? Nautilus geralmente faz isso aí mesmo, né? Ainda bem que eu só fui botar o um hardzinho, mano. Peguei. Dá o tirão na cara dele, só o tirão, boa, só isso mesmo, calma, ah, vem lançando o um audacioso aí né pai, mano usei pulverizador e vou pra cima, véio. acho que eu mato os dois sem verdade Mas eu só vi a cabecinha, véio. acho que eu mato os dois galera, olha o ataque speed fazendo efeito nesse tipo de troca, tá ligado? Pera aí. Hã? Ai, por que você que está fazendo gracinha assim? Tá, agora você eu pago. Olha lá. Mano, vocês estão ouvindo? Deu pra vocês ouvir ou não, mano? Meu pai falando, mas eu só vi a cabecinha. Deu pra vocês ouvir? Era aí, deixa eu sair daqui. Mano, eu posso beitar, mano. Eu posso beitar, eu tenho um shield. Peguei, hein? Peguei firme, zé. Tá fazendo gracinha demais aí, beleza? Já toma esse ignite dá o um tiro na cara dele, zé. Dá o um tiro na cara dele, zé. Dá o um tiro lá, mano. Tô tancando. Parei de tancar. Nice, mano. Isso é uma bot tendo de respeito, hein, galera? Nice, dinzão. Nós mata esse cara também. Eu tenho um cronômetro. Eu posso iniciar o dive e tancar, mano. Precisava do cronômetro, mano. Precisava do cronômetro, galera. Será, mano? Era, era, era estacado, mano, o dano da torre. E eu tava sem... Eu tava sem pós-choque, tá ligado? Sem o um pós-choque, ele dava uma pegada. Nossa, esse cara vai quitar. Coitado. Mas um Meu Deus. Ah! Tem um talon pulando muro aqui, mano. Eu acho que eu vi. Ah, mano. Pô, é só comemorar. É só achar que tá... Mano, esse Jin joga muito, mano. Na moral, Jin. Tu é brabo, mano. Que cara brabo, mano. Passa passinho dele ali pra não tomar a primeira volta e tal. Nossa, na moral, esse Jinzão. Cara gostoso da porra, Esse Jinzão é brabo, velho. Na moral, velho. Pegou? Não, se pegou, se a Heist tá falando que pegou, ajuda aqui, galera. Pelo amor de Deus. Não era pra pegar, não, mano. Peguei. Caralho, pegou mesmo, mesmo né, mano? se falou que pegou, é porque pegou. Nautilus é pai, né, a situação, né, mano? Não deixa o cara se mexer, coitado. Ó, deixa eu pegar a tapa aqui, Zé. Não! Ô oh, quase, pai. Mas nós é mata aqui ainda. Se a Zoe quiser vir, quase, Jinzão. Gostei, mano. Já gostei. Olha a Zoe esperando eu tirar o ward, mas eu acho que você tá sendo visto, pai. Pareceu, é grab, mano. A moral, velho, a moral, na moral, na moral, velho A moral, velho, pega esse Nautilus aqui, galera Ó, o Wardzinho aqui pra quem não sabe, ó Você encosta aqui, pegou, tô indo embora Vou pra casa, tô dando um B Vou de boa, tchau Deixa, deixa, deixa, tira, tira, tira Não, não tem mais nada pra usar, não, mano? Não, não quer usar mais nada, não, né? Não quer usar mais nada, não, né? Consegue pegar o outro? Não. Posso passar uma trinquete aqui? Posso... Hoje nós quebra aquela minha teoria lá, mano. Que time que tem monodalon ganha, tá ligado? Ou eu acabei de zicar falando tudo isso aqui, né? <risos> Ó o grebezinho. Oh! Toma. Deu mole, é vá, Corcel apareceu na visão, tá tomando, beleza? Corcel tá brabo, mano. Ele quer vingar lá. E vai morrer, Corcel. Eu tenho um Solari aqui ainda, mano. Calma. Vou precisar, tô aqui, galera. Mas o plano é da B, mano. Quem que falou lá, galerinha? Vim deslizando o Primezão aí na melhor substância plausível, no melhor manuseio. Fica à vontade pra vir deslizante aí, meu audacioso. Riders on the storm. Podia ter apertado R no cara, trollei aí. Se tiver range agora, eu aperto. Eu apertei. Peguei. Puxei aqui, ó. Tá pertinho de nós agora. Tem um Solarius, usei um Solarius, auto-ataque. Olha, meu campeão dando 30 controle de grupo. Quase que eu salvo meu princeso. Mas ah, vai pra base aí, Zé. Já pega essa ward aqui, família? Ale. Ó, eu vou tankar o Baron, galera Porque aí meu time dá mais dano, né Então, você suporte Às vezes que é ser útil dentro do pit, Seja útil tankando, né Mas eu posso ser útil aqui, gravando, engajando Ó, vou só fazer controle aqui agora Pronto, vou dar B pro dragão, mano Acho que é o melhor Vai ser uma boa escolha, será, mano? Ó o Ez Top lá, ó galera, ó lá o Ez Top como é que ele vai Ó lá o Ez Top, ó Ó lá o Ez Top Que isso, mano? Que, do... que, que é isso? O cara faz coração congelado, mano. mas é top do meu time aí, ó, galera. Respeita ele aí, beleza? Fala dele lá, ó. Fala dele lá, né? Fala dele. Ah lá. E ele vai pegar o Penta, ó. Ele vai pegar o Penta. Ah lá. Twitch.tv, aslanzeira. Vê se ele tá online aí, galera. Vê se ele tá online ou se ele tá rico. Vai lá, manda uma rosinha lá na live dele, ó. Aslanzeira. Tá off? Me. Aslanzeira. Estão perguntando aqui por que tu tá off stream. Tá rico? Pronto, se assim, ele tá rico. Acho que ele tá rico, galera. Se tá off, jogando off stream é porque tá rico, 100%. Porque ninguém me assiste? Me. Com esse pensamento também dá uma pegada. Geral aqui querendo te ver e nada. Olha ah lá, o pensamento do cara também. Ah, ninguém me assiste. Aí o cara já tá traindo isso pra vida dele, né? Aí, aí já tá traindo, ele já tá errando, ele já tá falhando, entendeu? Ele já tá errando aí, ó. Meu amigo, se tivesse online agora, mano, nós ia veludar ele lá. Dá um falouzinho lá, pelo, pelo menos um falouzinho lá na, na situação. Utei. Ixi, não foi? Sai fora, Zé. Nem tenta, nem tenta, nem tenta. Vai passar vergonha. Vai passar vai ser solado pelo Nauz, HC besta, ser bobo. Ah, eu ia solar ele, mano Zoica Aí, ó, galera Olha o tweetzão do guerreiro aí, ó Dá um followzinho lá Dá uma moralzinha pra ele Se pai, ele deve abrir Depois desse, desse jogo, né Qual o TT dele, mano Mandaram aí, ó Arroba né Peguei Nossa, não era pra pegar não Vai dar GG, galera Vamos de seriedade no processo Seriedade no processo Nice uh jogar um galera <coughs> jogão um pega pega pega só pega né Salvador.